Vamos lá, resumindo para vocês. A Copenhagen Flames, famosa org de esportes conhecida por revelar grandes talentos dinamarqueses do CSGO, faliu. Todos os funcionários foram demitidos e o time deixou de existir. Com isso, os adesivos da Copiagem Flames começaram a valorizar. Por sorte, eu tinha alguns que comprei há um ano guardados comigo até hoje. O time faliu, o adesivo está valorizando, mas o que foi descoberto e que pode gerar um problemão é que os agora ex-jogadores da Copiagem Flames já saberem antes de todo mundo que o time iria declarar falência, compraram antecipadamente vários adesivos do time e a Valve está prestes a intervir, podendo banir, inclusive, todos os jogadores. Inclusive, se você tem algum adesivo deles, não venda, você pode ser banido, eu vou explicar tudo isso e muito mais nesse vídeo, então assistam até o final, porque além de muito informativo esse vídeo ele é muito importante. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o um sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar. Kidrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a cal do cachorro.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 aqui no canal para 337. O que aconteceu, afinal? E quem são esses jogadores que podem ser banidos por terem uma informação privilegiada e terem comprado aí itens da Valve de maneira antecipada, já sabendo que iriam valorizar? Está tendo uma discussão moral muito grande sobre esse assunto e ainda nesse vídeo eu darei a minha opinião. Tudo que eu falei até agora são apenas informações repassadas. A minha opinião eu falo já já. Música A organização dinamarquesa de esportes eletrônicos Companhia Game Flames anunciou que entrou com pedido de falência e demitiu todos os funcionários da empresa. Embora isso tenha sido revelado apenas ontem, dia 1 de maio, a Companhia Flames declarou que o pedido de falência já tinha sido enviado dia 28 de abril de 2023 e que há muito tempo já estava trabalhando para buscar alguma solução ali para seus problemas financeiros, mas infelizmente chegaram à conclusão que não haviam soluções. Para se reestruturar e se restabelecer esse ano, a ORG buscava um investimento de cerca de 2 milhões e meio de reais. Ah, isso. E assim, se eu soubesse... Eu, com certeza, não ao longo desse processo, alguns investidores até mostraram interesse no clube porém, ficaram desanimados com a forma com que a cena dos esportes eletrônicos se desenvolveu no último ano, clubes reduzindo custos funcionários sendo demitidos, investidores tendo que cobrir perdas e assim por diante muitos jogadores que hoje fazem parte de alguns dos melhores times do mundo foram revelados pela Compagnie Flames, como o Huxy, que hoje joga na G2, o e RoJ que hoje fazem parte da Fnatic, Zifon da Sprout, Jabderoy, entre outros a Compagnie Flames, para quem não lembra foi o time que eliminou a Imperial daquele Major logo depois deles terem ganho a partida contra a Cloud9. E assim, só faltava ganhar da Conferring Flames. Eles irem para os playoffs, uma é coisa que não aconteceu, infelizmente. Até hoje, a Conferring Flames disputou apenas dois Majors na história: o de Estocolmo em 2021 e o de Antuérpia em 2022. Ou seja, isso já faz com que haja um pouco adesivos desse time disponíveis no mercado. E de todos, o que mais tem valorizado, por sorte, aquele que eu tenho, o de Estocolmo 2021. Isso porque esse adesivo aqui preserva as cores originais da logo da equipe, que é laranja. O adesivo de Antwerp, por exemplo, é vermelho. Não faz muito sentido, é muito mais poluído também. Deem uma olhada nesse gráfico aqui do adesivo de Estocolmo. Ele antes era vendido ali por pouco mais de 20 reais. É, aí depois que o lançamento do CS2 chegou, ele começou a valorizar. Chegou a passar de 82 reais. Quando eu comprei, eu comprei 15 por cerca de 20 com cada um. Então, assim, aqui eu já tava bem, porque eu já tinha multiplicado o meu investimento por 4. Mas aí ele fez uma correção, voltou ali para casa dos 60 reais e agora com essa notícia mais de 866 já foram vendidos por pelo menos 134 reais. Olha isso daqui gente, depois que a Arga anunciou falência começou a subir muito, cara. Quando eu investi nesse adesivo, eu não investi pensando na falência da orga. Eu investi porque eu achava esses adesivos muito bonitos. Tanto que eu comprei também da Navi, da Fúria, da G2 principalmente, eu comprei muitos, que na minha opinião é o mais bonito. E comprei também aqui 15 da Copenhagen Flames. 15 não, né? 14. Quem também comprou vários desses adesivos, porém, a menos de 48 horas, foram jogadores da Copenhagen Flames, que obviamente, né, souberam disso antes de todo mundo, porque eles precisavam ser demitidos, e aí eles foram pegos ontem e antes de de ontem comprando vários adesivos do time. E aí, mano, de verdade, assim, eu não vou julgar, porque todo mundo aqui, inclusive você que tá nesse momento comentando aí no vídeo que eles não deveriam ter feito isso, que é antiético e que eu também não deveria estar defendendo os caras, enfim, você se tivesse essa informação privilegiada, você mesmo, você faria isso. Fora que, mano, os caras receberam notícia que não teriam mais o emprego, né, eles foram demitidos. Eu não sei como funcionam as leis trabalhistas na Dinamarca, não sei se eles receberam rescisão, então eu não vou vir aqui com uma falsa moralidade pra ficar criticando os caras. Porém, a Valve é a Valve e a Valve que decide tudo, quiser baní-los não vou poder falar nada também. E é sim provável que a Valve tome uma atitude, pois já tem relatos de várias pessoas, incluindo vários inscritos, que assim que os adesivos começaram a subir de preço, eles tentaram vender um ou alguns no mercado da Steam e tomaram um banho de comunidade por conta disso. É um banimento que pode e deve ser revertido, porém, eu não quero passar por isso. Por isso que eu vou deixar os meus aqui tranquilos. Mas assim, a Valve faz esse tipo de banimento para evitar a manipulação do mercado. Porém, inicialmente esses banimentos não são feitos de maneira manual, são feitos por um robô. E o robô erra, por isso que depois esses banimentos podem e normalmente são revertidos. Já o caso dos jogadores, principalmente por serem jogadores profissionais, a Valve irá reunir pessoas de dentro da empresa para decidir o que fazer com esses jogadores. Ou talvez não fazer nada, né? Mas eu acho que pode vir bomba por aí. Rouse, Barup, TNB, Farlik e Bird Fronski são jogadores demitidos e envolvidos agora nessa polêmica. Abrindo o inventário aqui deles, começando pelo com inventário do Rouse, que inclusive tem skins muito caras aqui. Safira, Rubi, Pandora, outras duas luvas, enfim. Apenas três páginas de inventário e, aparentemente, nenhum adesivo da game Flames. Porém, abrindo aqui essa unidade de armazenamento, que leva o nome de Stockholm, podemos ver que há 260 itens escondidos aqui e que a última modificação, por coincidência ou não, foi feita no dia 1 de maio de 2023. Algo semelhante aqui no inventário do Borup. Uma unidade de armazenamento com 10 itens, apenas 10, porém foi modificada no dia 30 de abril. O 10 aqui também, ó, cheio de item caro. E várias unidades de armazenamento. Uma com mais de 220 itens modificada também no dia 1 de maio. Suspeito. Garlic também, mais de 540 itens em uma unidade de armazenamento. O Bird Fronsky nem se deu trabalho de esconder, mas também comprou um dourado, cinco holográficos e um normalzinho. Tá suave. E não, eu não estou dizendo que eles compraram esses adesivos e esconderam, tomando como base essa informação da unidade de armazenamento que mostra a última data de modificação. Não. A print do dia 28 e 29 de abril mostrando jogadores comprando esses adesivos lá no Buff, é um marketplace chinês muito conhecido aí, principalmente na Binga, para compra e venda de itens de CSGO incluindo adesivos. Assim, para brasileiro não vale a pena comprar no Buff. Eu uso a Dash porque, pô, já trabalha com Pix, faz tudo rapidinho, enfim Mas eles foram pecos, no pulo Se isso vai dar merda ou não pra eles, aí eu não sei é, Vamos ter que esperar Mas, existe um mundo, existe um mundo também E falta muito pouco de eu bater um milhão de inscritos Então me ajude aí, se inscrevendo nesse canal É só um clique, esse clique faz toda a diferença pra mim Deixa um like no vídeo também E é isso, mano espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachorro337 Falou!